Olá a todos, nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês aqui em primeira mão uma informação muito importante que é a atualização nas políticas do YouTube. Tá? Para você que é aí que tem canal no YouTube, se liga nesse vídeo. Atualizações nas políticas do YouTube. Reunimos neste artigo um resumo das atualizações nas políticas do YouTube para conferir as mudanças mais relevantes para criadores de conteúdo Confira este artigo. Atualizações mais recentes. Diretrizes da comunidade. Maio de 2023. Atualização da política sobre transtornos alimentares. Em 18 de abril de 2023, essa política foi atualizada para proteger ainda mais a comunidade do YouTube contra conteúdo sensível que apresente risco a alguns usuários. Agora, podemos remover vídeos com restrição de idade e que apresentem comportamento que possam ser imitados, além de mostrar um painel de recursos para crises em vídeos relacionados a transtornos alimentares ou automutilação. Políticas de produtos e recursos, maio de 2023. Mudanças nos comentários fixados a partir de 31 de maio, para proteger a comunidade do YouTube, os criadores de conteúdo vão precisar ter acesso aos recursos avançados para fixar comentários nos seus vídeos. A opção de desafixar mensagens não vai mudar e os comentários já fixados serão mantidos. Saiba como ter acesso aos recursos avançados. Maio de 2023. Extensão da política do modo pausado para os clubes dos canais. Agora vem a informação um tanto relevante, tá? Que vai mudar muita coisa. Essa parte é a parte seguinte. Extensão da política do modo pausado para os clubes dos canais. A partir de 5 de junho de 2023, vamos estender a política modo pausado de 90 para 120 dias. Isso significa que se você oferecer assinaturas e seu canal for suspenso, você terá 120 dias para voltar a participar do programa de parceiros do YouTube e retomar os clubes dos canais. Caso contrário, as assinaturas serão encerradas e os membros vão receber o reembolso da última mensalidade. Quem quiser saber mais pode acessar é, o conteúdo na, no seu canal que provavelmente o YouTube está mandando para todo mundo. né? Programa de parceiros do YouTube. Maio de 2023 Atualizações da política de nova inscrição no programa de parceiros do YouTube Essa parte aqui, no meu entendimento, é a mais relevante de todas A partir de 5 de junho de 2023 Vamos aumentar de 30 para 90 dias o prazo para novas inscrições no YouTube Isso significa que os canais que foram suspensos ou rejeitados mais de uma vez no YouTube Agora precisam esperar 90 dias para se inscrever novamente no programa Se for sua primeira rejeição no YouTube Você ainda poderá enviar uma nova inscrição após 30 dias Caso isso volte a acontecer, o prazo será de 90 dias Essa mudança não afeta a nossa política de contestação E os canais ainda têm 21 dias para contestar decisões de rejeição e suspensão Caso sua contestação seja rejeitada e essa não seja a primeira vez, será, sim, necessário esperar os 90 dias para poder se inscrever novamente no programa. Aí, da mesma forma, quem quiser saber mais, é só acessar é, essa informação através do próprio, da própria plataforma do YouTube. De qualquer forma, está aqui a mensagem para todos, né? para quem é inscrito, para quem tem canal, para quem não tem. Todo mundo fica sabendo o que está se passando. Mas o mais importante nisso aqui para terminar é essa mudança de 30 para 90 dias, né? que antigamente quando seu canal era suspenso por algum motivo, você ficava 30 dias depois você voltava. Por exemplo, seu canal foi desmonetizado, depois de 90 dias você voltava a ser monetizado. Nesse caso aqui, ele está informando que agora vai passar a ser 90 dias. Quem não é inscrito, quem não tem canal ainda registrado, monetizado e está aguardando, é, normalmente quando chega no período, você alcançou os mil inscritos, e as 4 mil horas, é, eles fazem uma, uma, uma verificação no seu canal, vê se está tudo certinho e libera e você passa, está monetizado. Se não, é, por algum motivo o seu canal não for monetizado, é aí que ele está explicando aqui. Você também ainda pode contestar, dizer, olha, já consegui e tal, pode fazer mais uma verificação, e eles vão fazer mais uma verificação. Se continuar do mesmo jeito, algum vídeo que está em possibilitando você de monetizar alguma situação, eles vão continuar. Se você tentar duas vezes e não conseguir, também você vai ter que aguardar 90 dias. Isso para quem vai monetizar pela primeira vez o seu canal, entendeu? É isso aí, um abraço, até a próxima.